Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente com a nossa disciplina Introdução ao metaverso, eu sou a professora Heloísa Portugal e hoje no módulo 2, estamos iniciando o módulo 2, vamos olhar a parte do metaverso Educação e Implicações Jurídicas. Esse módulo 2 dividido em duas partes, na unidade 1, um, que é a de hoje, nós vamos trabalhar com a parte educacional, como o metaverso e os mundos virtuais conversam com a educação. E na unidade 2, que é a próxima aula, nós vamos verificar as questões jurídicas. Muito bem, quais são as potencialidades do metaverso para a educação? E aqui, fazendo uma pequena observação, nós estamos olhando o ensino superior em razão da idade que a maioria das plataformas tem de permissão para é, a, o acesso, né, que os usuários possam acessar o metaverso. De maneira geral, é, o metaverso só pode ser utilizado por maiores de 18 anos. Por isso que nós quase não é, podemos ver ou não encontramos exemplos de educação para a educação básica, ensino fundamental e ensino médio. Não que não possa ser usado. É possível, porém, os usuários não podem ser menores de 18 anos. Se houver uma criação de um metaverso específico para aquela sala de aula, específico para, aquela, para aquelas crianças ou aqueles jovens que não têm interação com outras pessoas maiores, então, sim, a legislação permite a utilização do metaverso para... As crianças e jovens menores de 18 anos. As plataformas abertas, né, somente maiores de 18 anos. Feito essa observação, quais são as potencialidades do metaverso para a educação? Primeiro, há o aumento de imersão e interação. Né? Existe maior possibilidade das pessoas se comunicarem e estarem imersas em situações de aprendizado. É, existe um aumento da motivação e do engajamento dos estudantes e também uma ampliação das possibilidades pedagógicas. E em que sentido que isso ah, acontece? Quais são as principais aplicações aqui do metaverso para a educação? A primeira, a construção de sala de aulas virtuais, é, e que permite que os alunos e professores se reúnam em um ambiente imerso interativo, onde eles possam ter várias opções de objetos virtuais, interagir com eles, é, é, independente da sua localização geográfica. Então, esses espaços eles podem, inclusive, ser personalizados para cada disciplina. É, por exemplo, se eu estou trabalhando numa disciplina na área de Química, vocês vão ver ao final que eu trouxe alguns vídeos, né, um vídeo com algumas cenas de aula no metaverso, em que é possível construir a molécula né, em três dimensões, em que haja uma interação com aquela molécula, e os alunos possam ver melhor como aquilo funciona. Né, em biologia, nós podemos ver outros exemplos também, e assim sucessivamente. As salas de aulas podem ser, então, moldadas de acordo com a disciplina. Também é possível utilizar laboratórios virtuais, a possibilidade de criação desses ambientes, e os alunos podem realizar experimentos, atividades práticas, né, sem que haja o risco concreto. Né, de, vamos supor, a minha mãe, ela é, ela é química, e ela sempre me ensinou: nunca dê de beber ao ácido. Por quê? Porque quando a gente mistura o ácido com a água, sempre tem que ser. O ácido na água, não a água no ácido, porque isso provoca uma reação né, e que pode provocar uma explosão. Então, como filha de química, isso sempre ficou na minha cabeça. Nunca dê de beber ao ácido. Num laboratório virtual, caso ocorra né, da pessoa de beber ao ácido, esse acidente não vai provocar é, danos né, e riscos às pessoas que estão utilizando. Então, isso reduz né, os riscos e os custos né, associados aos laboratórios físicos. Né? Existem toda a questão é, também dos elementos, que muitas vezes são elementos caros. Então, o laboratório virtual, no metaverso, ele possibilita a visualização do experimento sem que haja né, esse risco físico. Além disso, simulações e jogos educativos. A possibilidade dos alunos aprenderem de maneira é, envolvente, divertida, é possível fazer vários tipos de jogos, trabalhando com conceitos específicos, cenas históricas, por exemplo, línguas. É, então, nós temos possibilidades várias de utilizar essas simulações. É, é, por exemplo, nós, é possível recriar uma cidade e aprender língua numa situação simulada de convivência em uma cidade, como pegar um ônibus, né, como é, se locomover na cidade, e utilizando o avatar de maneira imersiva, né, fazendo o diálogo com as pessoas nesse ambiente, simulando uma situação real de vivência para aprender as línguas. Também, o formato de palestras e eventos virtuais, o MetaVerso possibilita né, e facilita o acesso tanto dos especialistas quanto de recursos educacionais e experiências de maneira geral. Há seis anos, nós fizemos, dentro de um projeto, né, como vocês sabem, nós utilizamos o Second Life como plataforma de MetaVerso, é, para o uso educacional e nós fizemos uma palestra sobre propriedade intelectual. Eu estava na minha casa e o meu avatar, né, a minha avatar dando a palestra, dentro do SL nós tínhamos 60 pessoas escutando essa palestra, que eram uh, essas pessoas de vários locais do Brasil e do mundo, e ao mesmo tempo essa palestra sendo projetada em um telão, numa universidade em Pernambuco. Então, veja, em questões de localização geográfica, de tempo, de custos, né, a, o metaverso possibilitou, e na época, como eu estava trabalhando com o tema de propriedade intelectual, foi possível é, utilizar vários recursos do metaverso para ilustrar né, a, a, o que nós estávamos falando sobre propriedade intelectual em metaverso. Então, eventos virtuais, palestras, também podem ser utilizados de maneira a promover a educação. Grupos de estudos colaborativos, as pessoas podem formar e compartilhar conhecimentos de forma colaborativa, criando espaços de estudos compartilhados, e também a aprendizagem adaptada e personalizada, como assim? Se nós temos pessoas com algumas uh, situações em que requer um feedback, que requer uma, uh, uma atenção própria dessas pessoas, é possível personalizar essa educação, é, o aprendizado dessa pessoa, sem que haja é, uma discriminação ou uma segregação dessa pessoa com a turma. Ela pode receber o mesmo conteúdo de maneira personalizada. Através da utilização tanto dos recursos do metaverso, como recursos de inteligência artificial. Pois bem, né, o que mais a gente tem com relação à educação eh, no metaverso? Nós temos alguns exemplos que eu vou trazer aqui para vocês, que ao final, esses exemplos vocês vão poder ver as imagens deles, uh, que eu gravei para vocês, que são exemplos que ocorrem no Second Life desde de 2010 essas situações acontecem, alguns até antecedentes, certo? O primeiro exemplo que eu trago a vocês é a Universidade de Ohio, né, em que ela criou um espaço virtual da universidade em que os seus alunos e os seus professores, eles exploram todo o ambiente ali disponível de recursos educacionais, fazendo com que haja é uma interação também ali no metaverso, né, de maneira que os alunos eles podem ter acesso a material, a recursos de biblioteca, a vários recursos nesse ambiente de metaverso sem precisar se deslocar até o campo. É, nós também temos um outro caso é, que é, se aplica à questão de laboratórios virtuais que nós citamos né, anteriormente, que é o projeto Genoma, né, o Gen Genome Island. Ele é um projeto educacional voltado para a educação em genética e biologia celular. Então, as pessoas desse projeto, eles recriaram em 3D células, cadeias de é, DNA, é, é, várias estruturas moleculares, de maneira que os alunos possam ter uma imersão e o um contato visual com toda aquela teoria de genética que é trabalhada em sala de aula ou que somente com é, situações microscópicas muito, muito avançadas teria acesso. Então, nessa é, ilha, né, nesse lugar do, do projeto Genoma, é possível você circular naquele ambiente e verificar né, as cadeias de DNA, como a, a, a, essas cadeias podem ser interagidas entre si né, e fazendo experimentos e ali a demonstração de como isso ocorre dentro da biologia molecular. É um local muito interessante e que também eu trouxe ao final algumas imagens para vocês. Depois nós temos uma outra opção, que é a opção cultural, né, dentro do, também dessa, desses exemplos, que é o Museu do Louvre. Além do Museu do Louvre, no caso do Brasil, nós temos um lugar é, chamado Raízes do Brasil. É, eu já vou falar um pouquinho desse grupo brasileiro, que é muito interessante e que traz a cultura brasileira para o mundo. O Museu do Louvre ele é uma réplica do Museu do Louvre físico é, e os visitantes eles podem explorar né, todas as obras, as galerias que são é, recadas né, numa imagem virtual, ali são digitalizadas ali naquele ambiente. Então é como se o visitante estivesse visitando o Museu do Louvre, porque ele é uma réplica do que existe na é, no mundo físico. Além disso, a gente tem bibliotecas e centros de recurso. Né? Existe a Info Island, que é um complexo de bibliotecas que está disponível para você visitar, inclui a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, a Biblioteca Calendon também, e outras instituições que oferecem recursos educacionais e culturais que são gratuitos dentro dessa, desse complexo de bibliotecas virtuais. É, então, estão disponíveis. Além dessas, existem outras, né? existe a Biblioteca de Harvard, existem é, di, é, diplomacias ali, embaixadas que oferecem serviços e informações né, sobre questões de é, imigrantes, refugiados, e são réplicas das embaixadas que existem no mundo físico. Então, as pessoas também podem ter esses recursos de informação. É, além disso, nós temos também uh, uma outra situação, que é a chamada Life Shakespeare, em que, uh, Life Shakespeare Company, que é uma companhia de teatro... Gente, existe teatro no metaverso, e é muito legal. É, essas companhias de teatro, como a Life Shakespeare e outras, tem um grupo português muito interessante, eles customizam o avatar conforme a imagem e fazem as peças, replicam as peças teatrais, inclusive algumas de é, criações próprias, para as pessoas usuárias do metaverso. Então, vocês imaginem pessoas que não conseguem ou não têm acesso aos clássicos, como Shakespeare, é, poder acompanhar ali no metaverso uma apresentação com os avatares customizados, etc., de uma peça de Shakespeare e outras tantas que são representadas ali no metaverso. E, por fim, a utilização do metaverso para o aprendizado de linguagem. Então, nós temos o projeto Language Lab, que proporciona aulas de vários idiomas. Tem um, dentro desse projeto existe uma, um lugar chamado Citatela que ensina italiano, eu mesmo fiz um ano e meio de italiano uh, no metaverso, no Titatela, e a gente conversa com pessoas de língua nativa, é, que, que convivem ali, que há é uma land italiana. É, também fiz dois anos de inglês, é, utilizando a plataforma do metaverso. Existem é, locais que são gratuitos e existem locais que são pagos, que são escolas, de línguas que utilizam o metaverso. E o interessante é a imersão. Tanto quando eu fiz a aula de italiano, quanto eu fiz a aula de inglês, a facilidade de você entender o contexto, de estar imersivo. Então, vejam, eu não estou só falando para vocês como uma professora ensinando, né, passando para vocês um conteúdo do que pode ser feito de educação no metaverso. Mas como uma pessoa que foi tanto aluna de situações vivi, né, tendo vivências no metaverso, no aprendizado de línguas. É, então, atualmente, eu estou fazendo francês, né, utilizando o metaverso uh, em escolas de francês, que fazem a situação ali real e imersiva. Como também uma professora que utiliza o metaverso para fins educacionais. É, então, nós temos vários é, exemplos, e eu também, como pessoa que fez uso dessas situações. Então, nesse módulo em específico, eu não estou falando para vocês somente como uma estudiosa observadora, né? mas como uma pessoa é, usuária do metaverso que fez uso dessas tecnologias. E eu digo para vocês, primeiro como aluna, eu fiz inglês tanto uh, nas situações tradicionais de ir numa escola de inglês e fazer, por melhor que seja a professora, ela tem certas limitações, né? principalmente uh, as limitações de que os colegas de sala, muitas vezes, eles não fazem a tarefa, eles não fazem né, a, a lição que deve ser feita em qualquer situação de aprendizado de língua, e quando eu fiz o inglês... Uh, utilizando o metaverso, como aluna no metaverso, como você estava imerso em situações reais, né, a, a professora não nos considerava como se nós fôssemos de outras eh, línguas, até porque ali não tinha só brasileiro, na minha turma tinha iranianos, tinham italianos, né, tinham pessoas das mais diversas línguas, então não tinha como você perguntar ou como você falar em português ou você falava em inglês, e ali você era corrigido pela professora, porque você estava imerso, e já é, é comprovadamente que aprendizado de língua, quando você está imerso no ambiente de língua nativa, o aprendizado é muito maior, né? ou você falava inglês, ou você falava inglês não tinha situação em que eu pudesse fazer uma fala em português dizendo para a professora, ah, professora, como se diz determinada palavra? Como se fala determinada expressão? É, então, essa é uma das vantagens do metaverso, principalmente na parte de línguas. É, eu vejo uh, uma, grandes vantagens que a gente já vai trabalhar agora, quais são as vantagens né, do metaverso uh, com relação ao ensino tradicional. Tá? E antes de a gente falar das vantagens, alguns exemplos brasileiros. Né? Como que o Brasil está envolvido no metaverso? Acho que o Brasil não está, está sim. Nós temos a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que é uma iniciativa é, da, da Universidade, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de São Paulo, né, em que coloca vários cursos de capacitação à distância. A maioria desses cursos são gratuitos e são certificados né, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Né, e, e ela utilizou essa plataforma e existem bibliotecas, salas de aula, etc., né, nessa universidade virtual. Além disso, né, esteve presente, não está mais, né, a PUC-Rio, né, fazendo projetos de construção de campos virtuais, com aulas virtuais, a UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal de, de, do Rio Grande do Sul, também com, com, inclui a realização de aulas, workshops, né, eventos culturais e artísticos, a Universidade do Rio Grande do Sul fez. O projeto e em Brasil, que é um projeto de iniciativa de várias universidades em conjunto e o governo brasileiro para a criação de um espaço de realização de cursos, é, além disso, existe o complexo da Unicinos. nós vamos mostrar também no vídeo, esse complexo da Unicinos envolve uma, várias é, faculdades brasileiras, universidades brasileiras, inclusive a é CDB, Universidade Federal de Minas Gerais, é, uh, existe a Universidade Federal da Bahia, a Mackenzie, a então existem várias universidades que estão presentes nesse complexo da Unicino em que realizam atividades utilizando o metaverso, certo? E quais seriam uh, as outras atuações brasileiras? Como eu falei para vocês, existe esse grupo, o Raízes Brasil, que é um grupo de reconhecimento internacional formado por várias pessoas brasileiras, pessoas amantes da cultura brasileira. Muitas vezes, essas pessoas não são não tem uma projeção é, fora do metaverso que são pessoas conhecidas culturalmente, mas são pessoas que amam a cultura brasileira. E o que, que é bonito nesse projeto? Eles desenvolveram, é, mantêm um espaço, é um espaço relativamente grande dentro do uh, metaverso e que oferece a oportunidade de aprender história, arte, música, literatura brasileira, então, eles dividiram em alguns espaços. O Museu de Arte Brasileira, que é dedicado à exibição de obras de arte no Brasil, então são, é claro, as projeções virtuais né, de diferentes correntes artísticas com a explicação né, daquela corrente artística. Existe o um espaço Machado de Assis, que é, claro, dedicado ao Machado de Assis, mas também, a outros autores brasileiros. Ele, é, com esse espaço é possível interagir, inclusive, com elementos né, que remetem à época do autor. Então, você é, é como a gente usa esse termo é, no ambiente virtual, você é teletransportado né, para um momento histórico e cultural da criação das obras de Machado de Assis. Olha que interessante, você está lendo uma obra de Machado de Assis e você interage e é transportado né, para o ambiente 3D de quando aconteceu aquela obra. Também Chico Buarque, existe o um espaço do Chico Buarque, eles têm a oportunidade também de ouvir as músicas, ler trechos de seus livros, também conectado com a parte de imagem, é muito interessante. Espaço Gilberto Freire, é basicamente a obra de Casa Grande Sem Zala, além de várias obras temáticas, o Grupo Raízes do Brasil ele também é um grupo de teatro, faz shows, eles têm um canal no YouTube que é, vale a pena vocês verem, conhecerem. É, no nosso material uh, adicional, complementar, eu coloquei os links ali de Raízes do Brasil, inclusive eles fizeram um show uh, do Mágico de Oz, muito legal, gente. Vale a pena vocês verem essas iniciativas. Tá? É, mas aqui também só apresentando como pode ser utilizado. Né? Mas a gente tem também os desafios. Quais são os desafios educacionais é, que, o, que a, a, a, o setor da educação enfrenta? É, primeiro, com relação à infraestrutura de tecnologia e conectividade. É, como é o universo 3D... Uh, para você criar conteúdo, aí nós estamos olhando para o professor, né, para o criador de conteúdo. Você precisa ter um equipamento um pouco melhor. Né? Quando eu digo um pouco melhor, um equipamento em que consiga, é, termo técnico é renderizar, mas que consiga processar as imagens, que consiga processar em velocidade, de você construir o espaço, né, de você poder... É, trabalhar naquela, uh, com aquela tecnologia, com aquela infraestrutura. Então, você precisa de uma internet de melhor qualidade, de né, melhor velocidade, uh, e além do próprio uh, computador que você utiliza. Se você tem uma internet lenta, instável, ou mesmo um computador né, com que não tenha uma estrutura mínima, uh, e você não vai conseguir utilizar enquanto professor. É, além disso, a capacitação do professor e a adaptação a essa nova tecnologia. Uma aula utilizando o metaverso não é uma aula tradicional, não é uma aula, você não vai replicar dentro do metaverso uma aula de quadrigis, você não vai recriar uma sala de aula para utilizar quadrigis. É, você tem que pensar em 3D, você tem que pensar em é, linguagem computacional, como se diz assim, né? numa é, linguagem digital. Ao invés de você pensar é, analogicamente, você tem que pensar digitalmente. Então, aquele professor que nunca usou uma tecnologia, ao entrar no metaverso, ele vai enfrentar muita dificuldade para se adaptar a essa plataforma. Ele vai se sentir inseguro para utilizar essa os recursos e como montar, muitas vezes ele não vai conseguir visualizar como montar uma aula em 3D. Então, a capacitação dos professores é um desafio muito grande. A gente sabe que no Brasil nós temos um problema de conectividade e nós temos um problema de maquinário, de acesso a computadores de boa qualidade. Infelizmente, o Brasil não tem essa acessibilidade à formação docente. É, e a necessidade de estratégias pedagógicas, né? O metaverso, ele requer um outro tipo de desenvolvimento. Ele tem características únicas, né? Criação de atividades imersivas, não são atividades de pura leitura ou atividades né, tradicionais. E aí eu, eu, eu utilizo dois exemplos que nós vamos ver é, na, no vídeo próximo, né? O primeiro é com relação à história. É Um professor de história, eu fico pensando, se eu fosse professora de história no metaverso, gente, recriar a Veneza Antiga, recriar Roma, né? você recriar os fatos históricos, você tem toda essa liberdade, daí você coloca o aluno vivendo aquele fato histórico, né? olhando aquele fato histórico como participante. Então, existe esses recursos, se você utilizar, por exemplo, no próprio Second Life, uh, se eu fosse ficar fazendo todos os vídeos para vocês, ia dar muito tempo de vídeo. Mas existem landes eh, de Roma, de Veneza, do Egito, eh, que são reconstruções históricas. E, uh, por exemplo, Londres, eh, existe uma land de Londres em que você pode eh, mudar a, a visualização, eh, o cenário, conforme o ano. Então, você, eu quero Londres da década de 30. Aí é, o cenário é colocado a você na Londres da década de 30. E assim sucessivamente. A mesma coisa com Paris. É, Paris é, a construção de Paris ela pode ser alterada ao longo do tempo conforme você quer aprender os contextos históricos. É. Além disso, a possibilidade da parte de biologia. É, e você pode ver as construções Uh, e e uh, sistemas biológicos em três dimensões, e não só ver, você pode estar imerso nesse ambiente. Né? Mas isso precisa de professores habilitados né, nessa situação, que é mais complicado. Okay? É, então, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo, ele tem alguns minutos, e com esse vídeo a gente. Uh, praticamente encerra a nossa aula de hoje é, e coloco para vocês como que estão estruturadas essas situações que eu falei até aqui, ok? Muito bem, então agora eu vou passar para vocês um clipe com várias cenas dos exemplos que eu mostrei a vocês anteriormente com essas landes e esses projetos educacionais. Prestem atenção na possibilidade imersiva que esses ambientes trazem para nós. Primeiro, a, a ilha do genoma né, e botânica, Genome Island. Então, vocês podem ver como é um espaço relativamente grande para o, o, o ambiente. E ele produz, vejam, as cadeias é, genéticas. Olha que interessante. Né? Existem uh, toda a formação. Existe um auditório. Né? e um auditório no um espaço, gente, olha que legal e os laboratórios com os exemplos né, das construções botânicas olha que interessante né? a, a sala de aula deles é, é disruptiva não é um contexto de sala de aula tradicional então conforme a pessoa vai uh, andando por esse ambiente cada passinho deles, eles podem interagir né? se você clica nesses objetos você pode interagir com o objeto né? a cadeia de DNA e você pode interagir com essa cadeia de DNA né? então isso torna o um ensino muito mais interessante né? um laboratório virtual deles essa land é muito grande gente. ela é bem rica em informações de genética né? depois disso a gente tem a universidade do Brooklyn né, a Escola é, Legislativa de Brooklyn. Nessa escola, né, eu até trouxe uma cena para vocês, eu cheguei a trabalhar com alguns alunos, é, então essa é a minha avatar, é, trabalhando com alguns alunos, alguns conceitos é, é, de direito comparado. É, esses alunos eles não eram brasileiros, e a gente estava falando da comparação de julgamentos no Brasil e fora do Brasil. É, a Universidade de Brooklyn ela tem vários espaços colaborativos vocês percebam que são espaços né, é, a, gostosos de ficar esse é o Complexo Unicinos e, e nesse Complexo Unicinos ele é muito grande vocês observam ali que tem um mapa né? é uma colaboração de vários países e várias universidades né? Para quem gosta de filosofia, né? existe o um espaço da filosofia. Esses espaços são interativos e eles também remetem os professores que fazem o projeto, né? é, os banners que os alunos produziram. É um lugar muito grande, gente. Então, a parte de história, olha, E aqui nesse ambiente tem várias universidades. Né? Estou mostrando para vocês alguns. E conforme você anda ali pelo lugar, você vê o cérebro, né? no meio do nada, no meio do céu. E é, como é a parte do sistema circulatório. Né? Então, você andando por ali, aí você vê o coração e, de repente, você pode entrar né? é, no sistema circulatório. Olha que interessante. Né? E você também pode ver o mundo e fazer aprendizados de é, meio ambiente e como isso interage com todo mundo, né? é muito mais imersivo e, particularmente, acredito que o aluno vai achar muito interessante essa interatividade, ok? Esse foi um pequeno clipe do que é possível se fazer no metaverso, lembrando que existem várias ações e outros tantos metaversos, não só o Second Life. Eu utilizo o Second Life já há 13 anos, e é por isso que eu trago a vocês as imagens desse ambiente virtual. Mas a gente tem outras plataformas e outras possibilidades. Uma outra questão importante no desafio da educação no metaverso é justamente a questão de avaliação e acompanhamento do aprendizado, e o que nós vamos falar também na aula da parte do direito, que é a regulação e a padronização. Espero que vocês tenham gostado dessa uh, experiência, e nesses conceitos, uh, leiam o conteúdo que nós deixamos para vocês no nosso ambiente virtual, ali no AVA, e sigam para a nossa próxima aula sobre a parte jurídica do metaverso. Até breve, pessoal.